E hoje nós vamos falar de depressão, essa doença séria, grave e pela qual muitas pessoas no mundo estão passando e não sabem por onde começar. Então fica comigo que eu tenho três dicas simples que podem ajudar muito a superar essa doença chamada depressão. Eu sou terapeuta holística e eu atuei muito em consultório durante 10 anos, atendendo todos os dias milhares de pessoas e acompanhei muitos casos de depressão. O que, que acontecia? As pessoas sofriam de depressão, eram diagnosticadas como depressivas e elas me procuravam para fazer um tratamento complementar porque elas acreditavam que os remédios alopáticos não faziam um efeito definitivo, mas sim paliativo. E elas acreditavam muito na proposta do natural. Então eu me encontrei durante a minha vida com dois tipos de pessoas deprimidas. Aqueles que queriam se curar realmente. E que eles queriam sair da depressão. E aqueles que justificavam que a doença era sem cura. Que a depressão era incurável. E que não tinha o que fazer. E eles iam muitas vezes consultar comigo forçados pela família. Forçados pela mãe, pelo pai. Forçados pelo marido, pela esposa. Porque colocaram na cabeça deles que depressão era uma coisa que não tinha cura. Porque a medicina tradicional, alopática, ela vê a depressão como uma doença incurável, como uma doença sem cura, mas com tratamento, ok? E a terapia holística vê a depressão como um desalinhamento com o propósito e a missão de vida. Ou seja, quando a pessoa não está alinhada com aquilo que ela nasceu para ser, com aquilo que ela veio fazer aqui na Terra, com a missão dela, com o propósito de vida, ela entra num processo de depressão. Quando ela descobre o propósito da existência dela, o sentido da vida dela, ela sai da depressão. Simples assim, simples de entender, mas nem sempre fácil de fazer, porque a depressão ela precisa de ter pelo menos assim, ó, um pouquinho de vontade da pessoa deprimida para que ela saia desse processo depressivo. E muitos daqueles que acreditam não ter cura e que não acham que podem sair da depressão, eles têm um processo mental tão convincente que, às vezes, eles acabam até quase convencendo o terapeuta né, de que não é possível sair dali, porque eles usam argumentos do tipo mas você não conhece a dor de uma depressão, você nunca passou por uma depressão, você não tem ideia do que é. Então, esses ataques ao terapeuta é algo que eu conheço bem, ok? Foram... Mais de 10 anos atendendo pessoas totalmente no fundo do poço, sem esperança, sem achar que elas poderiam sair dali. E uma das formas mais eficazes de tratar a depressão é a fitoenergética. Porque a fitoenergética utiliza a energia sutil das plantas. Então mesmo que a pessoa esteja muito mal, muito sem energia, sem força, aqueles deprimidos que ficam de cama, num quarto escuro... Se ele utilizar a energética, devagarzinho as plantas vão repondo essa energia que a pessoa perdeu. E ela vai começando a se animar gradativamente. Porque muitas vezes toda essa dor que o deprimido sente é falta de energia, falta de energia vital. Ela não tem força para sair da cama, para tomar um banho, para abrir a janela do quarto e olhar para o sol. Então, a energética, a energia sutil das plantas, aos pouquinhos ela vai repondo aquilo que a pessoa perdeu. Então eu vou dar três dicas das plantas aqui para que você consiga sair da depressão, ok? E se você não for deprimido, compartilha com seus amigos que têm depressão, porque com certeza você vai estar ajudando a todos eles. Então a primeira dica, se conecte mais com as plantas. Se você não gosta de chá, se você não é muito chegado em ter uma hortinha em casa, vá passear num parque... Vai abraçar umas árvores. Você pode achar que isso é dica de uma pessoa né, doidona, esquisotérica. Olha, onde que se viu abraçar a árvore? Que resultado que isso vai ter? As árvores têm um campo de energia muito grande. Elas abastecem um raio de quilômetros com a sua energia. E se você abraçar uma árvore e conseguir sentir o pulsar da energia dela, pode ter certeza que ela vai repor aquilo que você perdeu. As plantas elas têm conexão com a matriz essencial criadora de tudo. Elas estão extremamente conectadas porque elas são seres puros, seres de luz, seres que não julgam, seres evoluídos. E se você tem conexão com as plantas, se você começa a criar um relacionamento com elas, a sua energia muda, a sua vida muda, a sua vibração fica muito mais elevada e a depressão simplesmente vai embora. A segunda dica... As plantas vivem a missão delas com alegria e elas podem te ensinar a viver a sua missão com alegria também. Elas podem te ajudar inclusive a encontrar a missão da sua alma. Basta que você esteja mais em contato com elas. Fora da mata, fora do nosso habitat natural, quando nós estamos assim, em um lugar cinza, em cidades muito grandes, onde tem muita concentração de gente, nós nos tornamos pessoas mais agressivas. Ou mais passivas. E talvez você esteja deprimido porque você não está vivendo no seu ambiente natural, no seu habitat natural. Se você começar a se conectar mais com as coisas naturais, as coisas da natureza, provavelmente você vai sentir a sua energia se revigorando e você tendo mais atitude e mais força para enfrentar seus desafios diários. E a terceira dica é, use vasinhos de plantas na sua casa e no seu ambiente de trabalho. Tenha vários vasinhos para que elas lhe façam companhia. Converse com as plantas. Isso não é coisa de gente maluca. Elas escutam, elas entendem e elas interagem com a sua energia. Peça ajuda para uma planta para ver o que, que vai acontecer. Ela vai lhe ajudar. Ela não pode interferir no seu livre-arbítrio. Mas ela pode te ajudar se você pedir. Se você disser manjericão, me ajuda. Estou precisando de energia mental. Ele vai emanar energia mental na sua direção. Isso que eu tô falando não é crença, é constatação depois de 15 anos de pesquisa. Uma pesquisa séria chamada fitoenergética, ok? Então, não é papo de pessoa doidona. Converse com as plantas, tenha a companhia delas. Faz um vasinho de manjericão, de alecrim, de arruda de calêndula, cavalinha, tô falando as minhas plantinhas de confiança aqui, alfazema, faça vasinhos com mudas dessas plantas e coloque pela sua casa, nos ambientes, coloque no seu ambiente de trabalho também, que você vai sentir a vibração dessas plantas na sua direção, principalmente porque pessoas deprimidas são muito sensíveis, elas têm muita sensibilidade, então use essa sensibilidade que você tem ao seu favor, entrando em contato com com a energia das plantas. Eu tenho certeza que a fita energética vai te ajudar muito a sair desse lugar escuro onde você está hoje. E você pode sair daí e ver que a vida pode ser linda e muito bem vivida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você me ajude a compartilhar e que você se inscreva aqui no nosso canal e convide seus amigos também para se inscrever. Um grande abraço, muita luz... O meu avô, que já tem uma certa idade, ele está com 82 anos ele tava apresentando alguns problemas de pele, ele tinha, tava, tava com algumas feridas na cabeça e ele ia em farmácia, ia em dermatologista, ia em médico cada um receitava uma pomada diferente e ele acho que zerou os estoques de pomadas assim das farmácias e nada dava certo, continuava reclamando dessas feridas, enfim é, eu demorei algumas semanas eu perguntei no grupo da, dos devas da fita energética uh, alguns conselhos, algumas dicas, e eu demorei algumas semanas para montar um composto assim. E me sentir seguro que era aquele composto correto assim para ele. É, e aí eu fiz também uma pomada usando todas as propriedades da fita energética com base de babosa. Tá? E depois de. Pouquíssimo tempo que ele, de fato, começou a fazer o uso da energética, A gente já notou, assim, um avanço incrível Eu vou colocar a foto aqui Só para vocês entenderem que com pouco tempo de uso Todas as pomadas que ele usava de todas as farmácias, nenhuma dava certo E aí, quando de fato eu me senti confiante Falei, não, é esse composto, eu vou enviar esse aqui Ele vai começar a tomar e vai dar certo De fato, deu certo Eu tinha muitas dores de cabeça e isso fazia com que eu precisasse tomar remédios quase todos os dias. Eu não dormia bem e estava sempre indisposta. Os meus filhos brigavam muito. A energia de minha casa não era boa. Eu me sentia exausta, esgotada, sem forças, sem rumo. Eu não estava bem. Eu estava infeliz. À medida que eu fui estudando a fita energética e praticando as técnicas, eu senti que a minha vida foi mudando. Hoje eu já não tenho mais dores de cabeça, é, o meu sono é tranquilo e restaurador, as minhas crianças já não brigam tanto, nós temos paz. A fita energética trouxe todo, tudo isso para mim e trouxe muito mais ela trouxe ânimo coragem forças entusiasmo pela vida ela a fita energética me deu qualidade de vida eu só tenho a agradecer